Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou Raulinson Rangel, sou pastor da Igreja Batista de Sevilha, na Espanha. Estou aqui já há alguns meses e tenho servido ao Senhor com muita alegria. Quando estava no Brasil, um dos meus principais trabalhos ou ministérios, uma das minhas principais funções era servir como consultor e conselheiro na área política e Isso eu fazia em virtude da minha formação e também por causa do chamado que tem de trabalhar nessa área de discipular pessoas públicas. Quando uh, eu estava trabalhando no Brasil entre essas pessoas, eu resolvi elaborar um pequeno roteiro para me ajudar e me orientar na escolha dos meus próprios candidatos, assim eu fiz uma, um estudo, busquei em, entender como até mesmo eu poderia ajudar outras pessoas a escolherem os seus candidatos, não só a mim. Me lembrei de um livro que eu li, Liderança Corajosa, de Bill Hybels. E num dos capítulos, Bill Hybels nos conta como que ele faz para escolher os seus líderes, ou a sua equipe de liderança. Quando eu li aquilo... É, ou me lembrei daquela história eu fiquei eu disse eu acho que isso pode servir também para a gente escolher os nossos candidatos assim que existem três características que eu procuro no meu candidato seja ele a que for seja ele a um cargo majoritário legislativo também ou, ou o executivo de um estado ou até mesmo uma prefeitura ou seja um vereador um deputado estadual deputado federal senador eu sigo a orientação que eu ouvi de Bill Hybels. a primeira é procurar o caráter, o caráter dessa pessoa, como é o caráter dessa pessoa, como ele, se, como ele se porta, qual é o grau de integridade que ele tem, isso a gente sabe pelo seu passado, seja o passado político, seja o seu passado empresarial, seja o seu passado profissional, o que é que ele fazia e como ele fazia, como ele se comportava, como ele se dava com as pessoas, se ele cumpre sua palavra, se ele faz aquilo que ele diz, se ele é verdadeiro, se ele é honesto, se ele está acusado de corrupção, hoje em dia até a gente tem alguns instrumentos interessantes para verificar se a pessoa está ou não sendo acusada ou processada, creio que é importante a gente conhecer esse, esse trabalho também. Então, a primeira coisa que eu vejo num candidato é o seu caráter. A segunda coisa que eu busco, segunda característica que eu busco num candidato é a sua competência. Porque muitas vezes nós temos boas pessoas, a gente quer colocar pessoas boas, de bom coração, íntegras, honestas, moralmente corretas. Mas se elas não estão preparadas, capacitadas para exercer a função... Então, nós vamos ter problemas sérios, porque uh, uma boa pessoa sem a habilidade no lugar que ela precisaria ter determinada habilidade, vai fazer com que ela desperdice recursos públicos, vai fazer com que ela uh, use mal esse, esse, esses recursos que estão à sua disposição e depois quem vai sofrer somos nós mesmos como nação, às vezes as pessoas mais simples, os mais pobres, aqueles que têm mais necessidades de serviços do estado também vão sofrer, apesar do coração da pessoa ser boa, ser bom, o, o, a ação dela não é de competência. Além dessa competência administrativa, é importante que a pessoa que a gente eleja tenha uma competência ou uma capacidade de se relacionar. É aquilo que na política a gente chama de adquirir a governabilidade, é saber se relacionar com os seus pares, sejam eles na área legislativa, ou seja, o executivo com o legislativo, ou até mesmo o próprio executivo no exercício de seu trabalho. Se a pessoa não sabe se relacionar, não sabe é, desenvolver a sua capacidade é, administrativa organizacional, mas também de se relacionar ela vai ter, vai ter problema, então competência é a segunda característica, a terceira característica que eu procuro é a coerência ou, a gente pode dizer, a concordância de pensamento, a coerência do pensamento dele com o meu pensamento. Se, se eu resolvo votar em alguém que pensa distinto de mim em termos fundamentais, por exemplo, o que essa pessoa pensa a respeito de aborto? É, isso é fundamental para mim. O que essa pessoa pensa a respeito do tamanho do Estado? para mim isso é fundamental, vai definir se ela é mais é, alguém que pensa num estado grande, num estado pequeno, se é mais socialista, se é mais é, de economia de mercado, como que funciona isso. É importante que você entenda que aquilo que a pessoa pensa é o que ela vai executar. Então, se você vota em alguém que pensa diferente de você, depois não adianta reclamar se ela está aprovando projetos ou apresentando projetos que são contrários aos seus princípios e aos seus valores, aquilo que você diz acreditar, mesmo Sim. que a pessoa seja competente, mesmo que a pessoa tenha um bom caráter, ela pode pensar diferente de você e imprimir na sua nação, é, princípios e valores que distoram daquilo que você de fato acredita, então eu escolhi é, sempre avaliar essa, avaliar essa questão por essa regra dos três C's, a regra dos três C's, procurar, o caráter, a competência e também procurar a coerência de pensamento ou a concordância de pensamento. Estamos passando por um momento bem complexo no nosso país e precisamos pensar muito bem como será a nossa eleição, em quem vamos votar e o que desejamos para os próximos anos porque este é um momento de virada no país, eu creio que o país já demonstra, já sinaliza que se cansou de algumas políticas que não têm, não só não estão produzindo aquilo que prometiam produzir, como estão é, destruindo, estão desfazendo algumas das bases importantes para o crescimento da nossa nação. Assim, que a minha sugestão para você é que você... Pense bem e lembre da regrinha dos três C's, caráter, competência e concordância de pensamento ou coerência. Eu espero que Deus te abençoe muito, de verdade, que a gente tenha uma nação cada vez mais feliz, uma nação cada vez mais justa e cada vez mais pacífica. Mas faça a sua parte. Um grande abraço.